Olá meus amigos e minhas amigas, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês as minhas galinhas, as mais velhas, elas, o... um chama de caçaco, outro chama de gambá outro chama de saruê, é, um, é um, aquele bicho, geralmente lá no nordeste do Ceará chamava de mucura né, geralmente conhece por gambá saruê ele tanto mata galinha como bebe ovos ultimamente tem um pequenininho que está vindo aqui no, no galinheiro e ele está comendo a ração então eu deixo sempre um pouquinho de ração a ah, incrível que pareça agora eu vou ter que alimentar as galinhas e o saroe então toda noite eu deixo um punhadinho de ração é, a ração dos peixes né? não é nem das galinhas, ração dos peixes porque ele sente o cheiro da ração e vai para a ração e não vem para o galinheiro, então isso aqui foi uma técnica que eu, que eu desenvolvi para que ele não venha pro galinheiro, apesar que o meu galinheiro é todo com telinha de viveiro, vou lacrar bonitinho, mas mesmo assim eu sempre deixo um pouquinho de ração para os dos peixes, para ele não vir para o um galinheiro. Foi a solução que eu arrumei porque ele matou aqui uns um tempo atrás. Eu viajei e ele matou três franguinhos meu, o saruê, chamado de mucura e também de aí de cassaco. Ele é um bicho do mato, não é legal que a gente fique matando os bichinhos, né? Mas temos aí que nos proteger, então essa foi a técnica aqui tinha oito galos nasceu oito galos dessa, dessa remessa aqui, temos mais uns quatro daquela remessa novinha ali aqui eu, para quem está aí seguindo o canal, aqui eu dividi em três partes, aqui, aqui era uma para os pequenos, né colocamos ali um comedouro e aqui os maiores, e lá os adultos, né, esse aqui esse galo aqui é muito bonito, gente a gente já, eu Doei uns três galas aqui para os vizinhos. E fiquei com esse aqui, gente. Olha só. Esse aqui, vocês reparem que ele não tem pena no terceiro dedo. É um Brahma, mas não saiu um Brahma tão puro que nesse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui você não, não, não vê o terceiro dedo. Eu mostro para vocês. E aqui, gente, olha só. Vou mostrar para vocês ali, ó. Ali temos uma galinha preta. Ela está ali perto do ninho. O, o, o ninho ó, é lá na frente, ali embaixo. Eu furei ali um buraquinho. E ali é o poleiro deles. Aqui olha só, aqui é a galinha mãe É a minha primeira galinha aqui, Dessa raça ó. Ela é bem bonitona Aqui é o galo Bramalaj Olha só que legal gente Então isso aqui é muito gratificante você criar Isso aqui, isso aqui é filho do galo branco com a, com a galinha cinza Ali ó É filho do galo branco com a galinha preta Aquela ali ó, saiu meio a chuviscadinha Maravilha ali ó Então é isso aqui ó Outra aqui, ó, filha do galo preto com o do galo branco com a galinha preta, ó, Sai escadinha. Então isso aqui é uma maravilha. Ó. Olha, olha só que bonito, gente. Então a gratificação é essa. Você vir aqui e poder ir curtir, né? Curtir esse momento com as galinhas, ó. Muito legal mesmo. Ó. Olha que <risos> Pois então, meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Deixe os seus comentários, fale o que é que tá achando do canal. Chegamos aí a mais de 20 mil inscritos. Obrigado a vocês que vêm lá do canal Zé Maria Lima. E é isso aí. Um abração, fui, tchau, tchau. Infelizmente eu não posso deixar todas as galinhas. Mas um dia eu espero que Deus me conceda aí um sítio, não muito grande, gente. Uns mil metros quadrados. Lógico, se vier mais, melhor. Mas mil metros quadrados, com um códigozinho no fundo. É o que eu peço a Deus. A gente. Porque tem que ter água, né? Aí eu vou criar bastante galinha. Se Deus me der condições de comprar ração, eu quero aí pelo menos umas 40, 100 galinhas. Para quando chegar um colega, eu poder fazer um almoço, uma galinha caipira, criar uns patos, uns gansos. A minha velhice, eu quero passar, gente, em um sítio. Não quero o maior apartamento do mundo, eu não quero. Eu quero um sítio. Por mais simples que seja, eu quero terra. Eu gosto de terra, para a gente mexer com terra. Um abração, fui. Tchau, minha gente. Deixe seu comentário e seu like.